Você é uma mulher amarga, fria, infeliz, que fica obcecada com o filho. Um filho que nem precisa de você, que só te atura porque você é mãe dele.